Olá, mais uma vez estamos aqui presentes. Hoje nós vamos falar, um, talvez aí até uma situação direcionada para advogados, no caso da perícia contábil e da perícia financeira, econômica financeira. Eu sou economista, então eu tenho capacidade de fazer perícias por ter registro em conselho, capacidade, responsabilidade técnica. Quando nós montamos uma perícia, por exemplo, em cima de extratos bancários, não tem problema nenhum. Eu, como economista, não tenho competência para assinar um balanço, não tenho competência para trabalhar dentro da contabilidade da empresa. Posso dar sugestões, trocar ideias, onde a gente poderia melhorar, isso sim. Pois bem, quando eu sou nomeado por um juiz para fazer uma perícia, em que se baseia, por exemplo, numa dissolução de sociedade. Dissolução de, de sociedade, eu vou ter que trabalhar em cima dos balanços. E aí sim, eu preciso pegar os balanços assinados por um contador, e em cima daqueles números apresentados nos balanços, é que eu vou fazer análise, eu vou apurar o que, quanto que vale a empresa, eu vou apurar o Gold Hill, que seria... Uh, o valor, a marca, aquilo que é intangível. É, a tua empresa trabalha, ela não tem só patrimônio tangível, ela tem o intangível que é a marca. Vamos dar uma ideia, quanto que vale hoje a marca da Coca-Cola? Com certeza ela vale muito mais do que o próprio patrimônio dela. Com certeza. Então, isso é que a gente faz através de apuração. O perito contábil, no caso, ele vai se basear até mesmo em apurações, ajustes de balanços. Não deixa também de ter competência para fazer a perícia técnico-econômica e a financeira. Sem problema nenhum. Tá? Mas é, o pessoal às vezes fala assim, ah, a perícia é contábil. E vai ver, não é. É uma análise de contrato. Uma análise de contrato, um financiamento de um empréstimo. Então tem toda essa situação. As diversidades são essas. Enfim, a gente chega no mesmo resultado. Talvez por meios diferentes. Tá? Então, precisando, estamos aqui, advogados... É, isso não adianta eu passar para juízes, né? mas para advogados aí precisando da necessidade de contratar um assistente técnico, estamos aqui à disposição. Nosso contato está aqui embaixo, por favor, qualquer dúvida que precisar, vamos trocar ideias, vamos conversar e vamos chegar a um resultado viável e real.